E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos a função f de x, y igual a x quarta menos 4x ao quadrado mais y2, e analisamos o seu gráfico. E nós procuramos pontos onde o vetor gradiente era igual ao vetor zero. E isso significa que as derivadas parciais devem ser iguais a zero. E nós resolvemos isso e descobrimos três pontos diferentes. E esses pontos foram o zero, zero, o raiz de 2 e zero, e o menos raiz de 2 e 0. E esses pontos correspondem a um ponto de sela e dois mínimos locais. E, claro, nós vimos a explicação do porquê ter esse ponto de sela. Basicamente, nós pegamos a derivada de segunda ordem em relação a x e igualamos a zero e encontramos um valor negativo. Quando fizemos isso em relação a y, encontramos um valor positivo. O valor negativo indicava uma concavidade para baixo, o que estava dizendo que era um ponto máximo. E esse positivo no y indica que é um mínimo. E eu disse que ainda precisávamos da derivada parcial de segunda ordem mista, ou seja, a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a y. E para você ver que isso é verdade, eu vou colocar outra função aqui. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu apagar tudo isso aqui, então, para começarmos esse exemplo. O gráfico que você está vendo claramente tem um ponto de cela na origem. E esse é o gráfico da função f de igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4xy. E primeiro, devemos analisar as derivadas parciais. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser a derivada dessa função. Considerando o y como uma constante, então, derivamos somente em relação a x e a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de y ao quadrado vai ser zero. E se aplicarmos a regra do produto aqui. Considerando o y como uma constante, nós vamos ficar com menos "-4y". E se derivarmos a função em relação a y, o pensamento é o mesmo. Devemos derivá-la considerando o x como uma constante. Portanto, a derivada desse x² vai ser zero e a derivada de y² vai ser 2y menos 4x que é a derivada desse produto. E agora devemos igualar essas derivadas parciais a zero. Aqui igual a zero e aqui também igual a zero. Com isso, vamos obter um plano tangente com inclinação zero na origem. Mas ainda precisamos das derivadas de segunda ordem, ou seja, a derivada de segunda ordem de f em relação a x vai ser igual a 2, isso porque nós vamos essa expressão e derivamos em relação a x, e aí essa parte vai sumir, e se derivarmos o 2x, vai ser igual a 2. E a derivada de segunda ordem de f em relação a y também é igual a 2. Mas por quê? Simples. Nós vamos nessa expressão e derivamos em relação a y, e aí esse "-4x", some, e a derivada de 2y em relação a y é igual a 2. E o que isso está indicando? Está indicando que tem uma concavidade positiva na direção x e uma concavidade positiva na direção y. O que sugere que você tem uma parábola com concavidade voltada para cima e tem um mínimo local. Mas, quando olhamos para o gráfico, isso não é verdade. Nós não temos um mínimo, temos um ponto de sela. Portanto, essas duas informações não são suficientes, ou seja, precisamos de mais informações. Na verdade, esse termo aqui é positivo. E aí, as derivadas parciais vão ficar com esses termos positivos. Mas, de qualquer maneira, as derivadas de segunda ordem não vão mudar, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que esse mais 4xy ele faz toda a diferença no gráfico. Ele influencia se você tem um mínimo local ou um máximo local. Tá, e se ao invés de termos um 4 aqui, eu colocar um p, uma variável que pode variar de zero até 4. E aí eu posso mexer no meu gráfico aqui e vou voltar esse p para o zero e ver como isso influencia o gráfico. E veja que isso parece refletir na direção x. Nesse gráfico, o p é igual a 4, mas vamos variar um pouco. Deixa eu colocar o P aqui em zero para ver o que acontece. E quando fazemos isso, realmente você tem o que esperava, está refletindo na direção x. É uma parábola na direção y. E nessa parábola, você tem um mínimo local. E você pode variar o P ainda mais, eu estou colocando aqui em cerca de 1,5, e você pode ver que ainda tem um mínimo local. Ou seja, é uma parábola com concavidade voltada para cima em todas as direções. Mas tem um ponto crítico aqui. Existe algum valor de P que faz com que esse ponto mínimo meio que se transforme em ponto de sela. E isso depende inteiramente do coeficiente P. Então, tem o ponto crítico e, a partir dele, esse ponto vai ser uma sela. E aqui eu estou vendo que o ponto que transforma esse mínimo em ponto de sela é o P igual a 2. E deixa eu mostrar um teste aqui que vai nos dizer o porquê disso ser verdade. Eu já até falei dele nas aulas passadas, mas eu vou dar uma relembrada aqui. Esse teste é chamado de teste da segunda derivada parcial. Basicamente, esse teste diz que, se você calculou o vetor gradiente de uma função no ponto x e y0 e isso deu zero, então nós podemos escrever que a derivada de segunda ordem de f em relação a x nesse ponto x e y0 vezes a derivada de segunda ordem de f em relação a y nesse mesmo ponto x e y0 menos a derivada parcial em relação a y em relação a x no ponto x ao quadrado. E aí, se você calcular isso, você vai ter um valor que eu vou chamar de h. E se esse h for maior que zero, então você tem um máximo ou um mínimo. Mas, claro, você ainda não tem certeza qual é. E para descobrir isso, você olha para essa derivada de segunda ordem em relação a x e analisa a sua concavidade. Se isso der positivo, então a parábola tem uma concavidade para cima. E aí teríamos um mínimo local. Agora, se o h for menor do que zero, então você tem um ponto de sela. Agora, se o h for igual a zero, não é suficiente para Terminar. Mas, na maioria dos casos, ou você encontra o h maior do que zero ou menor do que zero, ok? Então, vamos olhar para essa nossa função. Lembrando que p é uma constante que varia de zero até 4. Então, vamos analisar na origem. Nós já calculamos a derivada de segunda ordem em relação a x e em relação a y, e ambas deram igual a 2. Então, se realizarmos o teste, vamos ficar com 2 vezes 2 e subtraímos por essa derivada parcial mista ao quadrado. E nessa derivada mista, tanto faz eu derivar uma e depois derivar a outra, tá? Mas eu vou começar derivando essa função aqui em relação a y. E se fizermos isso, vamos obter essa constante aqui na frente do y, ou seja, a constante p, porque mudamos aqui, lembra? Se você quiser, você pode derivar em relação a x essa função agora com p e depois derivar em relação a y. Mas com toda a certeza vai ser igual a P. Então, menos quadrado. Agora, no caso em que p é igual a zero, se olharmos aqui no gráfico, o nosso h vai ser igual a 4. E se h é positivo, então temos máximo ou mínimo. E, em seguida, analisamos as derivadas de segunda ordem em relação a x ou em relação a y, tanto faz. E como ambas são positivas, então nós temos uma parábola com concavidade para cima. Portanto, temos um mínimo local. Então, se p é igual a 4, nós vamos ficar com 2 vezes 2, que dá 4, menos 4 ao quadrado que dá 16. Então, 4 menos 16 dá menos 12. Então, o h é igual a "-12", e quando o h é negativo, nós temos um ponto de sela. Isso explica que quando p é igual a zero, nós temos um mínimo local e depois temos um ponto de sela, e isso fica variando. E esse ponto de cruzamento vai ser quando essa expressão é igual a zero, ou seja, deixa de ser um ponto mínimo e vai para um ponto de sela. E isso acontece quando p é igual a 2, ou seja, esse cruzamento aqui no gráfico é P igual a 2, é esse ponto crítico, né? E quando P é igual a 2, esse teste não vai ser o suficiente para nos dizer nada. Nós não conseguimos saber se é um ponto máximo ou mínimo ou um ponto de sela. Isso quer dizer que o gráfico é plano em uma direção e mínimo em outra. Enfim, esse teste é muito importante e muito utilizado. E, na próxima aula, eu vou tentar mostrar intuitivamente de onde vem essa fórmula. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!